Vamos lá, galera. Como vemos no vídeo do Top 10 Supremos Mais Poderosos de Ben 10, o Gravataque Supremo ficou em primeiro lugar sendo o supremo mais forte. Então, o que que aconteceu no pior cenário possível dele para ele chegar a esse nível exacerbado de poder? Porque tem que ser um negócio bem cabuloso. Mas para isso temos que analisar a sua espécie e o seu planeta natal. Então, o Gravo Ataque, ele é o quê? O Gravataque é um Galileano. Exatamente. O Gravattack é um Galileano de Kleppor. Informações dadas aí pela Omniverse Brief afirmam que, embora Kepler seja universalmente conhecido como o planeta natal dos galileanos, nenhum galileano jamais pôs os pés em seu próprio planeta natal. O mais próximo do que eles chegam é residir por um tempo em órbita ao planeta dele, girando como elétrons em torno de um núcleo atômico, mantido em padrão pela atração gravitacional do seu planeta. É Quanto mais galileanos em órbita ao redor de Kepler a qualquer momento, maior a energia de todo o sistema. Quando a quantidade dessa energia chegar a um ponto crítico, os galileanos são arremessados para longe de Kepler e vão para os confins do espaço. Mas como o salmão nadando tá rio acima, os galileanos são instintivamente atraídos de volta ao seu planeta natal, de vez em quando para se si Reenergizar Direct White ele nos confirma que a maioria dos galileanos são rochosos, são formas de vida baseadas em silício. Embora alguns dos maiores não sejam, ele também confirma que alguns deles são do tamanho de planetoides e alguns deles são do tamanho de planetas reais. No caso do Gravata, que a gente vê né, ele é pequenininho se for comparar com outros que chegou a ser maiores, de tamanho de planetas, né? Que assim, você dizer que a ah, um planetoide é considerado um planeta, bom, Plutão ser um planetoide e a ciência não considera um planeta. Mas se você ver do ponto de vista, por exemplo, dos Hilux, que são aqui, tipo aqueles carrapatinho lá que fica no Gravataque para eles o Gravataque é um planeta. É um lar, entendeu? Então vai do ponto de vista de cada um, né, galera? Mas enfim, o que é que aconteceria nesse pior cenário possível? Seria algo que afetaria Kepler, alguma ameaça aí, algum meteoro que atingiu o planeta ou alguma coisa ambientalmente mesmo falando no planeta aconteceria? Bom, se isso acontecesse, era só os galileanos eles saírem de lá e orbitarem em outro planeta, então seria fácil demais. Então, no caso deles, como são seres muito poderosos, que a gente sabe, teria que ser uma ameaça universal, e afetar todo o universo, que forçá-los a irem em busca de recursos por todo o universo. Tipo, eles iam virar migradores, eles iam virar peregrinos, ia ficar migrando, migrando de planeta em planeta em busca de recursos né, para sobreviver. E daí que ia começar o processo de evolução, entendeu? Por causa que no que eles iam ficar migrando e migrando pelo espaço, eles não precisariam mais das pernas deles, entendeu? Por causa que eles iam ficar sempre daquela forma que o Grave fica, né? Que ele meio que encolhe os membros dele, aí fica só como se fosse na forma de planeta, pronto. Eles iam ficar daquele jeito ali, até chegar o um momento que as pernas não seriam mais necessárias e eles iam ficar só, só com os braços mesmo, como a gente vê aí na forma final do Gravo Supremo. início nisso, nessa busca aí por recursos... Eles iam se alimentar de, de distorços ali de resíduos espaciais, lixos espaciais, qualquer coisa que tivesse ali no caminho, né, na, na peregrinação deles de planeta para planeta, eles iam se alimentando. Só que assim, galera, algo que seria mais funcional para uma espécie daquele porte, também deixando bem claro que a evolução favoreceria os galileanos que fossem maiores e também os que tivessem a pele rochosa, porque sem a pele rochosa seria mais resistente, entendeu? Mas enfim, eles teriam que ter mais bocas, né? Para assim eles poderem se alimentar, consumir energia de maneira mais rápida, mais prática. Então aconteceria uma mutação favorável para eles. E assim, por meio de simbiose, também usando seus poderes gravitacionais para assim terem. Mini planetoides na sua própria órbita Assim nasceriam os mini planetoides que a gente vê no Gravo Ataque Supremo E o Derek até confirma né, que eles têm personalidade própria Que faz sentido, né? Como eu falei, é uma simbiose Então eles criariam outros seres ali Que o ajudariam na coleta por energia, por alimento Tanto que você vê que o Gravo Ataque Supremo Ele não tem mais o um núcleo na barriga sim o um núcleo é a própria boca Por quê? Porque aquela boca ali não seria mais necessária para ficar se alimentando. E sim, os mini planetóides já fariam esse trabalho para ele, entendeu? Então faz total sentido, galera. Então já foi explicado aí o design do Gravataque Supremo, por ele não ter mais pernas e também pelos mini planetóides. Mas agora que a gente já entendeu isso, temos que entender o nível de poder do Gravo Supremo. Porque a gente sabe, confirmado aí pelo Duncan Royal, o Gravo Ataque, além de buracos negros, como mostrado na série, ele é capaz de criar um quasar. que já foi falado aqui no canal, mas falando novamente para refrescar, é basicamente um buraco negro supermassivo. Que ele tem a capacidade de reciclar matéria, assim deixando o universo mais instável. Aí que lasca, né? Por causa que eles já estavam no pior cenário possível. Aí ainda existirem seres que podem deixar o universo ainda mais instável. <risos> Aí fica complicado, né? Mas assim, que esse é um poder que já tá ali no limite, o que, é que aconteceria com eles para eles terem que sofrer assim ter que evoluir? O que, é que eles teriam que passar nesse pior cenário, já que eles são poderosos demais? A gente poderia imaginar acontecer alguma coisa como ter algum erro entre interações gravitacionais, energia térmica, quando eles fossem coletar os recursos pelo universo, né, pelos planetas. E isso ia fazer com que eles chegassem próximo à temperatura de Planck, que é teorizado sendo o limite máximo da temperatura. Então, aí sim, os galenos iam passar por, por maus bocados. Mas como em todo pior cenário possível, eles iriam se adaptar a essas circunstâncias para assim ficarem mais poderosos. Acredito que com isso eles ganhariam uma resistência maior, que se explicaria né, o fato de a gente ver que as rochas deles estão de cor diferente, isso poderia ser um sinal de evolução que... As rochas são daquela cor, significariam que estão mais resistentes, né? um silício mais resistente. Isso faz com o tipo, que eu falei, né? Da evolução, favorecer mais os galileanos que são rochosos. A gente vê que o Gravitaque Supremo é, sim, rochoso. Também é mostrado na, na franquia do Ben 10, outro, outras espécies que são seres de forma de vida baseada em silício, como os petrosapins e o Crystal sapin que eles conseguem resistir a altas temperaturas. Então, faz total sentido. Um ser que também é de forma de vida baseada em silício, como os Galileanos, eles se adaptarem para poder resistir a temperatura próxima ao nível de Planck. E com isso, se adaptando a essas circunstâncias, eles aumentariam seus poderes gravitacionais, em um nível maior. Com isso, eles ferrando ainda mais o universo, né? Por causa que eles já estavam passando por maus bocados, não é o pior cenário possível deles, só que eles têm poderes de reciclar a matéria do universo, assim, deixando mais instável. Então, cara, é por isso que o gravata Supremo é o supremo mais poderoso, o supremo mais forte, por causa que ele tem um poder de estracelhar com o universo, no um nível absurdo, e hoje descobrimos, teoricamente, quais seriam os motivos disso, né? Ora? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, não se esqueça que vai ter o último episódio com o pior cenário possível do Anunciando supremo, deixa muito like para fazer o último episódio, beleza? Então se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau. A gravidade é bom. Eu sou pi aqui um monstro. Hora de eliminar todas essas fraquezas, tudo que tô levantando, e pra mim tô puxando, controlando da gravidade como o um planeta. A vida própria, você não tem chance. Agora, tão impressionante, você tem Comigo saiba que no está com sorte Pode me chamar de supremo mais forte Eu oh. é vilão, meus ideias estão certos E por isso todos que estão aqui eu mataria oh. Pra completar minha missão, eu não toco nem no chão Vou te mostrar que a gravidade não é uma teoria